Olha que legal a dúvida que eu recebi aqui agora. Como que eu sei se eu sou uma paciente cirúrgica ou não? É claro que isso aqui não é uma consulta. É impossível falar para você se é cirúrgico ou não através de um vídeo, através de uma tela. É ideal que a gente olhe todos os seus exames. Tem várias radiografias, várias fotos, várias análises que a gente faz para chegar a essa conclusão. Mas, nesse vídeo, eu vou falar mais algumas características que você pode, de cara, olhar no espelho e falar, olha, pode ser que eu me encaixe nesse perfil. A primeira característica mais fácil de todas, a mais fácil de ser reconhecida, é quando a pessoa morde com a parte de baixo passando da parte de cima, sabe? Quando isso não é muito acentuado, a gente até consegue camuflar com o aparelho, mas se isso já é muito acentuado, a chance desse, dessa pessoa ser cirúrgica é muito grande. O contrário também é verdadeiro. Se você percebe que a parte de cima morde muito para frente e a parte de baixo tá lá atrás, é um sinal também que provavelmente o seu caso é cirúrgico. E isso acompanha uma série de características que vão é, aparecer no seu rosto. Queixo pequenininho, a sensação do nariz estar muito grande, a sensação de ter muitas olheiras apesar de ter dormido bem, apneia do sono, roncar... É claro que todas essas características não fecham o diagnóstico de um paciente de cirurgia ortognática. Mas respondendo a pergunta que foi feita, são indícios muito fortes de que pode ser que precise de uma ajuda de um especialista para indicar para esse tipo de cirurgia. E eu recebi várias outras dúvidas que a gente vai ficar sabendo nos próximos vídeos.